Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o resultado de anos pesquisando mods e tentando encontrar o melhor resultado possível. Mas antes do vídeo, peço que você se inscreva se gostar do conteúdo, deixe seu comentário e bora para o vídeo. Minha primeira experiência com mods foi em Fallout 3 e vocês não têm noção da dor de cabeça que era instalar mods naquela época. O tempo passou e chegou Skyrim e seus milhares de mods e muita coisa evoluiu. Mas a dor de cabeça de instalar mods continua muito parecida com o que eu passava. Crashes, bugs, travamentos e por aí vai. É simplesmente desanimador, mas uma coisa que eu não consigo é desistir de uma coisa que eu quero. Isso vários de vocês devem ter passado e com certeza fez boa parte de vocês desistir de instalar mods. Mas eu peço que vocês fiquem no vídeo pessoal. Que eu vou falar um pouco sobre esse conjunto de mods que vocês estão vendo na tela. E futuramente eu vou trazer um tutorial simplesmente inédito aqui na comunidade brasileira de mods. Que vai fazer as esperanças de todos vocês instalarem mods ser totalmente renascida, ressuscitada. Ao longo dos últimos anos eu venho postando aqui vários mods para vocês e trazendo muitos resultados incríveis. Só que nas últimas semanas eu simplesmente encontrei o que parece ser o melhor conjunto de mods de todos os tempos na minha opinião. Calma galera, igual eu falei, eu ainda vou trazer esse tutorial completo de como instalar e deixar o seu Skyrim do jeito que vocês estão vendo na tela. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês o resultado dessa coletânea. Até porque, pessoal, o tutorial de instalação ele vai ser um pouco extenso e pretendo trazer ele completo, passo a passo, todos os detalhes para vocês. Uma coisa eu falo para vocês, se vocês seguirem todos os passos sem exceção, é praticamente certeza que o Skyrim vai funcionar perfeitamente. Agora vamos falar do que é composto essa coletânea de mods que vocês estão vendo. São 10 mods de armaduras para ampliar muito a sua experiência. Melhoria de corpo, rosto, cabelo. São 6 mods. 5 mods que adicionam companions e novas interações. 17 mods de vegetação, água, clima e muito mais que vão modificar completamente o ambiente de Skyrim. E o mais incrível pessoal, são mais de 100 mods para refazer, melhorar e deixar as texturas e modelos de Skyrim simplesmente lindo. Eu estou falando de um total de mais de 300 mods que vão mudar completamente a sua experiência aqui dentro de Skyrim. Mas não se assustem pessoal, quando eu lançar aqui no canal esse tutorial eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados com a facilidade e a praticidade de instalar esses mods, não vai ter muita dificuldade e sim muita paciência de todos vocês. Mas agora, aumenta um pouco o volume do seu fone, eu vou deixar uma musiquinha de fundo rolando e deixar algumas imagens passando na tela de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscrevam aqui no canal para ficar ligado que o tutorial sai dentro dos próximos 15 dias em média, porque eu preciso preparar ele com muito detalhe, com muita calma, para que vocês não tenham dificuldade na instalação, ok? Um grande abraço pessoal, até a próxima, tchau!